e aí galera do canal tudo bem com vocês nesse vídeo vou te mostrar como você vai conectar a sua hardware wallet ledger na sua carteira da radix desktop tá pessoal eu recebi muitos pedidos aí para eu explicar como que faz isso então vamos lá pessoal primeiro de tudo você tem que baixar a radix desktop e aí eu vou deixar um cardzinho aqui ó do lado direito desse vídeo você clica e assiste como baixar a carteira e como instalar. Após você baixar a carteira e instalar, você vai ter que configurar a sua Ledger, né? Você vai baixar o Ledger Live, né? Quando você recebe a sua Ledger, você tem que baixar o Ledger Live e instalar no seu computador. E após ter feito esses dois passos, aí a gente vai fazer esse terceiro passo, que é a configuração da Ledger na carteira, na wallet da Radix. Então vamos lá, pessoal. Como que você vai fazer isso? Você vai entrar agora aqui, ó, na Ledger Live, após você ter feito a instalação. Siga esse passo a passo que você vai conseguir. Pessoal, esse passo a passo eu peguei no próprio site da Radix. Então, se você seguir esses meus passos e você pegar o e-book que tem lá no site da Radix, vai dar no mesmo. Aqui eu estou fazendo uma coisa bem direta e bem resumida. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui. Aí aqui, pessoal, nessa tela aqui, ó, você vai vir aqui nessa catraquinha, clica aqui, ó, aqui você vem experimental aqui, ó, pessoal, recursos experimental. Entrou aqui em recursos experimentais, você vem em modo desenvolvedor e habilita aqui, tá, pessoal? Agora, pessoal, você vem aqui, ó, em manage. Coloca o seu pin. Vou colocar aqui o meu, você coloca o seu aí que você criou na configuração da sua LED. Pronto. Vamos aguardar. Prontinho. Beleza, pessoal. Nessa tela aqui, ó, aqui mostra as moedas que eu tenho instalado, né? Os aplicativos. Clicando aqui, ó, vocês vão ver o Installed. Vocês vão ver que eu tenho Polygon e Ethereum, né? e aí para você adicionar radix você vai vir aqui agora ó, em app catálogo e aí você vai digitar aqui ó radix e vai aparecer Por que, que você não vai colocar xrd porque não vai aparecer vai dar isso aqui ó essa mensagem então não coloque xrd coloque radix e aí você vem aqui ó install você pode ver aqui ó que já vai ocupando os espaços aqui da, da memória dela. Vamos aguardar. Vamos adicionar. Está instalando a Radix aqui na nossa Ledger. Prontinho, pessoal. Instalado aqui, ó. Vamos clicar aqui em App instalado. E vocês vão ver que agora eu tenho um Radix, Polygon, né? E Ethereum. Então o serviço aqui na Ledger Live está concluído. Você vai notar que na sua Ledger vai aparecer agora é, o botãozinho de Radix. Então aqui a gente já concluiu e o próximo passo agora vamos adicionar a Ledger na nossa Radix Desktop. Então agora pessoal, para você que já tem a sua é, Radix Desktop, né? se não tem, já disse, tem vídeo aqui no canal explicando como que você vai instalar a Radix Desktop, né? a sua Wallet e aí pessoal após você fazer a sua instalação da sua radix wallet vamos procurar aqui no menu ó vamos lá vou baixar aqui tá aqui ó radix wallet tá pessoal clico nela aqui vamos aguardar lembrando que para você adicionar a sua ledger na sua radix wallet desktop você primeiro tem que criar uma conta né você vai instalar a sua wallet radix, radix desktop e aí você vai criar uma conta sem a LED, normal. Após você criar essa conta, é que você vai conseguir criar outra conta com a LED. Não dá para associar a LED nessa conta que você já criou, certo? Então, vamos aguardar aqui, ó. Está abrindo aqui a minha LED. Eu vou colocar a minha senha, tá? Isso aqui tudo você criou é, na hora da sua instalação. Vou abrir aqui a minha para vocês verem aqui como é que tá A minha, pessoal. Para vocês terem noção, ó, eu não tenho LED, tá? É a minha primeira vez. Já estou fazendo para mim e já estou fazendo para vocês. Ó. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, duas mil radicks aqui em stake já. Mas essa conta aqui, ó, não é com a LED, tá? É a minha conta sem LED. O que, que eu vou fazer? Agora eu vou criar a minha conta com LED. E depois vou desfazer esses stake e mandar para a minha conta com LED, né, pessoal? Para aumentar a minha segurança. Então, pessoal, agora nesse momento, você vai clicar aqui, ó na wallet que você já criou dá um clique aqui ó e aqui pessoal ó vocês notem aqui que eu tenho outro de teste aqui mas criei só para para teste mas na sua vai ter só um aqui ó ó vamos lá ó você vai clicar aqui na que você criou e aqui embaixo pessoal vai ter aqui ó adicionar hardware wallet você clica e aqui ó tá pedindo para você ir lá na sua LED e é, selecionar a carteira é, da LED olá, selecionei na LED tá? você entra na sua LEDzinha, é, vai passando seleciona o ícone LED e seleciona ele e dá dois cliques aí ele vai estar tá selecionado e aí aqui você vai clicar o que? aqui ó Retreat. agora vamos aguardar selecionei a, a pasta radix e cliquei aqui em close né pessoal faça isso bem rápido que às vezes você clica aqui e ela sai então você seleciona a pasta na, na LED rapidinho aí ó você já clica aqui bem rapidinho também agora eu vou aqui ó vou passar vou aprovar ó pronto eu aprovei vocês podem ver agora que aqui ó tem hardware Wallet agora a nossa LED já está conectada a nossa radix Olympia desktop Wallet então, pessoal, siga esse passo a passo, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui no campo de comentários, pessoal, uma pergunta ou o que aconteceu na sua que não deu certo, que eu vou estar respondendo vocês e ajudando também no que eu puder. Agora que a nossa conta foi criada, né, de hardware wallet, pessoal, você pode voltar aqui, ó, e esse endereço aqui, ó, vocês podem ver que aqui está hardware, né? Se eu selecionar aqui, ó, a minha conta antiga, ó, vocês podem notar que vai mudar aqui o meu endereço, da carteira. Então eu vou selecionar aqui a hardware e vocês notem que agora tem um novo endereço. Então esse endereço aqui é da sua ledger na carteira Radix, tá pessoal? Então tudo que você for enviar, vocês vão enviar para esse endereço. Vai copiar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Copia. Você vai para onde você tem as suas Radix. Não sei se você comprou na Gate, na, na Kucoin. Tá, pessoal? Vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima também de como comprar na Gate, tá? passo a passo, para você comprar e estar tá enviando para cá. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. É, um forte abraço. Qualquer dúvida, pode falar comigo aí. Valeu, tchau, tchau e fui!